Eu sou o William, sou, sou empresário é, no estado de Santa Catarina, uma empresa de consultoria e mentoria empresarial. Estou como executivo também de uma entidade de classe é, no estado também de Santa Catarina, na cidade de São João Batista. Como é que a mentoria entrou na sua vida, William? Bom, a mentoria ela chegou no momento de decisão é, que eu precisa, precisava tomar profissionalmente e também pessoal. É, eu vim de uma origem muito humilde, muito é, simples, é, de família de pais é, que eram profissionais é, de, de setores públicos, né? e praticamente comecei a minha, minha carreira profissional trabalhando como mensageiro de hotel. Depois de lá, né, fui trabalhando, trabalhando também como vendedor, fui é, frentista de posto de combustível até chegar ao momento de ser gerente de loja e depois como executivo de uma entidade de classe. Devido ao constante é, busca por conhecimento e aperfeiçoamento profissional, fiz uma faculdade de processos gerenciais e logo em seguida também já iniciei um MBA em Planejamento Estratégico que vai ser finalizado agora em junho deste ano. Praticamente isso criou né, uma demanda muito grande por causa também das atividades e também tarefas e também dos planejamentos estratégicos e mudança de comportamento que a gente fez dentro de uma entidade de classe. Né? A entidade de classe ela é uma entidade sem fins lucrativos, a gente desenvolveu um, todo um modelo de negócio que proporcionou para ela tivesse mais rentabilidade e automaticamente pudesse investir mais agressivamente aos nossos associados lá locais. Isso tudo fez uma revolução no, no setor varejista e também de serviços e também indústria. E isso tudo fez com que a gente construísse então um Kino Hall em relação à parte de gestão. E aí surgiu o grande desafio que era quebrar a, a crença de sair de um projeto de CLT, de ser um funcionário registrado é, via CLT, e montar uma empresa e ser um profissional autônomo. Isso tudo é, foi com a mentoria, principalmente quando a gente foi fazer é, essa mentoria pela Global Mentoring lá em Londres. Né? foi como co que auxiliou e trouxe também o, o discernimento para que a gente tomasse a melhor decisão. E nisso a gente criou toda uma estratégia para que a gente pudesse quebrar então esse grande paradigma que a maioria dos brasileiros que querem empreender e muitas vezes não consegue é, agir em relação a isso, Vem um grande site de a gente construir todo um modelo Onde hoje eu presto serviço para a entidade onde hoje eu atuo E praticamente consigo ter tempo também para prestar assessoria empresarial E também consultoria e mentoria dentro de empresas lá da minha região Isso vem, é, querendo ou não, trazendo muita é, demanda E as pessoas conseguem perceber que o processo de mentoria Ela... Tem uma eficácia muito mais é, do que simplesmente a assessoria ou a consultoria empresarial. Quando você consegue é, identificar, principalmente dentro do, da, do topo da pirâmide, dentro da organização, principalmente lá na parte estratégica, no dono do negócio, no, no investidor, o propósito que ele tem para aquela organização e você começa a trazer de cima para baixo todo esse propósito, todo mundo começa a trabalhar é, coletivamente para um único objetivo final, né? e isso faz com que você gere engajamento da liderança, você acaba gerando engajamento dos colaboradores e automaticamente você começa a dar mais discernimento e direção de futuro para o empresário que é ali está. Você entende que a mentoria ela destrava você e depois quem passar pela sua vida? Como é que foi isso? Ela destrava você primeiro? Com certeza. Eu já tinha feito diversos cursos é, de autoconhecimento, de inteligência interpessoal, mas a mentoria ela conseguiu principalmente identificar em mim qual era o meu grande propósito de vida. Né? Eu pude ali, é, perceber que o meu propósito é, através do conhecimento, desenvolver e potencializar as empresas né, para que as empresas não somente pensem no passado, é, vivam o presente, mas principalmente planeje o seu futuro em cima de um projeto muito maior que possa deixar um legado para toda a comunidade que ela está inserida e quem sabe né, para toda uma nação e até mesmo ao mundo. Né? Eu acho que a grande dif diferencia diferenciação que a gente precisa construir hoje no mercado, principalmente aqui no Brasil, são de empresas que pensam é, em vender não somente regional, estadual ou até mesmo nacional mas empresas que pensem em vender, e ter o, a tua atividade, né, o teu propósito a nível global. Né? Hoje nós temos diversas tecnologias aí que nos possibilitam é, realizar é, vendas por diversos canais né, para todo o mundo. Né? E isso é que a gente precisa mudar aí o famoso mindset uhum. para que a gente possa então ter as empresas aí tendo indicadores aí extraordinários para exatamente construir né, uma sociedade sólida, forte. Porque é através do empreendedorismo que a gente vai é, conseguir desenvolver todo todo um, uma, uma nação. Para a gente encerrar, o que te faz indicar uma mentoria para alguém, uma formação? O que, que te faz hoje afirmar? Vai para a mentoria que vale a pena. Acho que, primeiro de tudo, é você saber o teu propósito. Saber que, através... É, das suas ações, através daquilo que você se propõe fazer para toda uma sociedade, você está querendo ou não melhorando a vida de alguém, melhorando a vida de, do, da, dos empresários, é, de toda a, a cadeia que esse empresário, querendo ou não, suporta. E isso tudo faz com que você tenha um prazer em servir. Acho que isso é o mais importante. Eu pude identificar o que, que me motiva né, é, no meu dia a dia. É servir é, empresários, é servir com o conhecimento que eu adquiri, que vou adquirir ainda no futuro. E a mentoria, ela me trouxe isso. Ela trouxe luz aonde era escuridão. E isso é, é, é bastante relevante e isso faz com que você é, tenha visão de futuro, tenha visão sistêmica, tenha principalmente né, é, ânimo. Né, para seguir em frente, independente das adversidades que irão surgir, que ela vai surgir, não adianta eu querer dizer que não vai ter dificuldade durante, durante o processo, mas com certeza a convicção de que você é capaz, a convicção de que o teu propósito é maior do que o teu querer, isso é, é relevante. Então você tem que sempre se impulsionar para frente, sempre ir para frente e a mentoria te traz isso. Ótimo.